Existe algo mais abençoado que a vida? com certeza não, por isso precisamos comemorar e o momento é agora, saímos de uma pandemia onde nós ficamos em um processo de confinamento ficamos por muito tempo confinados uma boa dica é comemorar o agora, sinceramente eu acho que aniversário é uma boa data para comemorar, reunir amigos, familiares, enfim este é um momento muito especial, seja do seu filho, casamento, comemore a fotografia é para guardar um registro para uma eternidade. Fotografe! Sou Cláudia Cavalcante nesses muitos anos fotografei e registrei muitos momentos especiais, assim como o seu. Então me chame, vamos registrar o seu também. Ah, e se você é avó, tia ou madrinha de uma criança linda, então incentive a mamãe a participar do concurso A Criança Mais Fotogênica. E para se inscrever é bem simples, é só clicar no link abaixo. Um beijo e a gente se vê! sempre por aqui!